Cláudia Feitosa Santana, boa tarde, Cláudia. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Você hein, pelotão. Melhor agora. E a gente falando aí sobre esse Brasilzão, esse contexto político. E a gente segue um pouquinho, na verdade, na política, mas agora com uma abordagem científica, já que durante essa semana um dos destaques do noticiário foi que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou uma lei que vai garantir o fornecimento gratuito de remédios à base de cannabis em São Paulo. Até o momento, remédios só são fornecidos pela gestão estadual por meio de decisão judicial, custam 1,5 mil em média, dependendo da dosagem indicada para o paciente. E a gente quer entender melhor a respeito dos estudos em relação a, a essa substância, né, Cláudia? Como é que a luz da ciência, inclusive fora do Brasil, também esse assunto vem sendo debatido, discutido e também implementado, né? Sim, é, vamos... Primeiro, CBD, que é o que está em discussão, que foi a estrela da semana por causa da decisão do governador, é um canabinoide. E o THC, que também é bastante falado, é, discutido, é um outro canabinoide. Ambos estão na cannabis, que é a planta da maconha. É cannabis tem, são três variedades que seguem outras. Esses são apenas dois canabinoides de dezenas, no mínimo, no mínimo 100 canabinoides dentro da, da erva da cannabis, que são que tem graus de afinidade diferente com, sabidamente, dois receptores que a gente tem no nosso corpo e no nosso cérebro, em vários locais. E aí, justamente por serem vários locais, é até um desafio maior para se estudar. E como são dezenas, mais um desafio ainda. Isso só para a gente começar, mas aí. Uma coisa que fica pensando é o seguinte, ah, esses receptores que, ah, que recebem né, uhum. os canabinoides, no caso, a estrela da vez do CBD, a gente tem eles natural no corpo, então é natural que a gente é, seja tratado, receba, aqui a gente está falando sobre o uso medicinal dessas substâncias. Não é bem assim, na verdade, esses receptores receberam esse nome porque foram descobertos com, na verdade, o uso da cannabis. Por exemplo, infelizmente, o cigarro, hoje a gente sabe que faz mal para a saúde, tem a nicotina e nós temos receptores nicotínicos. E a gente tem receptores, por exemplo, dos opioides, a gente tem a morfina. A morfina, hoje, ela é feita né, sinteticamente e ela é extremamente regulamentada, porque nós sabemos que ela é bastante perigosa. Agora que nós estamos começando a conhecer melhor os riscos e os benefícios desses componentes da cannabis, dentre muitos outros. E aí, quer falar alguma coisa ou eu continuo, minha querida Petra? Quero saber tudo, quero saber tudo de você. <risos> tá, então vamos lá. Uh, o governador tem um sobrinho que tem a síndrome de Dravet, então quando veio a lei para ele, ele lembrou do sobrinho e o que, que ele fez? Ele aprovou a lei. Bom, que bom que foi motivado, mas uma lei, na verdade, eu ainda questiono a questão política, ela deveria ser mais científica do que política, mas tudo bem. Nesse caso... A gente pode começar. Vamos começar, então, do que, que a gente tem evidência de que tem mais benefício que risco e o que, que nós realmente sabemos, cientificamente, que temos forte evidência de eficácia e os benefícios estão acima dos riscos. A síndrome de Dravet, que é justamente a do sobrinho do governador, é uma delas. Inclusive, é aprovada nos Estados Unidos, o canabidiol. Só que aí a gente tem alguns probleminhas. Uma outra síndrome é a de Lennox-Gastaut. E essas duas síndromes, que são extremamente raras e acometem criancinhas já desde pequenas, elas têm um quadro de muitas convulsões. E, e isso é extremamente complicado, óbvio. Agora, as evidências para, por exemplo, a síndrome de Lennox-Gastaut, não é nem de utilizar o CBD puro, né, o canabidiol puro, não tem evidência de, é, de que realmente funciona como uma monoterapia, mas associado a dois anticonvulsionantes. Então, nesses casos, nessas duas síndromes, nós temos evidências que sim, ajuda a a reduzir o número de convulsões, são síndromes extremamente raras. Tem efeitos colaterais? Tem, mas os benefícios já estão assegurados, até onde a gente sabe, em relação aos riscos e aos efeitos colaterais, que tem alguns, cansaço, é, insônia, algumas coisas. É, agora, e as epilepsias, né? as outras quadros de epilepsia? Não temos muita evidência. Não temos, é, é bastante incerto, mas o que, que, por exemplo, nos Estados Unidos, em alguns lugares, segue-se a regra? Não responde a, nenhum, a, a nenhuma droga do mercado, então faria sentido tentar porque aí, obviamente, a pessoa está sofrendo demais os benefícios, é, além dos a, mesmo que incertos, valeria a pena. Aí, uma outra questão que a gente tem evidência de benefício, de eficácia, é para é os para rigidez muscular da esclerose múltipla. Mas olha só, esse esse assunto é gigantesco, mas é evidência mesmo de de eficácia é só para rigidez muscular. Para outros sintomas da esclerose múltipla nós não temos essa evidência. Mas por exemplo para a questão dessas síndromes raras, é o CBD puro. E nos Estados Unidos, o que é aprovado é o, o Epidiolex, que é caríssimo. Mas por que, que é caríssimo e que tem patente? Porque você precisa extrair o CBD absolutamente puro, sem nenhuma toxicidade, sem nenhuma outra coisa, para ter garantia de eficácia para esses pacientes. Não pode ter THC. Ou se tiver, é assim, menos que cento. Mas nesse caso, esse Epidiolex, que inclusive a patente está para... É, acho que já está sendo desafiada, porque tem quase cinco anos. Mas é como é, deve ter sido muito caro para desenvolver essa, essa produção pura né, de extração, ele acaba sendo muito caro no mercado. No caso da esclerose múltipla, o que a gente tem é evidência de eficácia é um outro, que na verdade é como se fosse 50% 50%, 50% THC e 50% CBD, que é um que foi desenvolvido pela mesma farmacêutica, é, é, é o Sativex. Mas aí esse é para adulto, então por exemplo, mesmo sendo mais caro, é, é, é, assim, ainda é, é menos difícil até, provavelmente, de você ter acesso do que o, o do CBD puríssimo. Essas duas, queridos ouvintes, nós temos evidência de eficácia e aí vem a, digamos o, o caminhão de notícias que, assim, estamos estudando, estamos estudando, mas nós não temos evidência. Várias outras, eu até preciso pegar meus óculos, porque aí, por exemplo, junto com as epilepsias que são refratárias às, às drogas que estão no mercado, a gente poderia juntar é, pacientes que têm náusea e vômito para quimioterapia, mas que são refratários aos, aos medicamentos atuais, que são raríssimos provavelmente, porque os medicamentos atuais são muito bons. Aliás, eu acompanho quadros desse de perto e não existe mais aquele, praticamente o folclore dos filmes, de que o paciente está fazendo quimioterapia em 2022 e está lá com náusea e com vômito, porque os medicamentos são muito bons e muito bem estudados. Com CBD ainda estão sendo estudados, mas a gente não tem evidência. Dores crônicas também é refratário aos medicamentos, faz sentido. Cuidados paliativos, não precisamos nem... Aí os riscos quase que a gente não precisa nem considerar, né? Cuidados paliativos são pacientes em estado terminal. É, esses são alguns. Artrite, não tem evidência, pétrea, são extremamente incertos. Doença de Crohn, ascolites, é, fibromialgia. Os estudos são considerados pela revisão da Cochrane são considerados todos cheios de vieses, não dá para ter garantia de absolutamente nada, zero evidência, demência, não tem evidência nenhuma de eficácia, autismo, nada. Tem alguns laboratórios estudando modelos anima de animais, inclusive uns indicam que o CBD seria irrelevante e que o THC poderia ajudar a aliviar sintomas. Mas aí entra num complicômetro, porque o cérebro está em desenvolvimento. Como é que você vai dar para uma criança uma medicação, uma droga baseada no THC, se o THC é um componente da cannabis que, quando entra no nosso sistema, atravessa a barreira hematoencefálica, vai, na verdade, ser uma enxurrada de conexão com um dos receptores que a gente tem no nosso sistema nervoso, e que é uma enxurrada não benéfica. Os próprios os endocannabinoides que a gente produz é o que a gente precisa para aquele desenvolvimento saudável do cérebro. Por isso que, junto com é, álcool, tabaco, entre outras drogas, o ideal é que o adolescente, quanto mais tarde, melhor, dele chegar perto, dele sentir o cheiro, porque fumar a maconha tem os mesmos problemas do fumar, né, por causa da fumaça, que o, o tabaco. Ou seja, a gente tem que ter ainda, o ponto que nós estamos ainda é de cautela e estudos se há mais benefícios do que algum tipo de questão prejudicial. Sim, a gente cita, tá. mas assim, são milhares de estudos. Só para te trazer aqui, por exemplo, que a gente pode dizer que a evidência, que são esses casos que eu te falei dessas síndromes raras e da esclerose múltipla, que estão estudados, já considera centenas de outros, de outros estudos. E tem várias pesquisas sendo feitas a respeito, porque assim, se está respondendo para esses dois, tem algum lado promissor tem algumas coisas mas a gente tem que tomar cuidado que essa coisa de que ah é bom para tanta coisa como assim é bom para tanta coisa quando se é para tudo então a gente desconfia que não é bem assim e a cannabis está na moda esse é um outro uma outra questão porque se a cannabis está na moda eu, como cientista, quando vejo um cientista defendendo a cannabis ou a, as, as drogas psicodélicas ou estudando com muita... É, já é um viés, porque qual que é a questão? Uma coisa é a ciência, outra coisa é o cientista. Cientistas nós temos vieses. Então, para eu sentar e estudar esse assunto, levantar o que a gente realmente tem evidência ou não, eu tenho que tentar deixar de lado toda a minha tendência é achar isso ou aquilo. Vamos supor, se eu sou uma cientista que fiquei a vida inteira, uma vez por semana, fumando maconha, acho que eu fico mais criativa, mais produtiva, eu tenho um viés. E as pessoas, em geral, não têm muito essa noção de que, se eu acho que para mim faz bem, faz bem para todo mundo. Isso não é uma evidência científica. A evidência científica, ela dá trabalho, ela custa caro, ela leva tempo, é um estresse. Os benzodiazepínicos, um dos motivos pelo qual a Carmen Miranda, década de 40, né, faleceu, era o peso diazepínico, era o que a gente não sabia, hoje a gente já sabe. Então a gente precisa tomar cuidado nessas questões. e tudo que está na moda é aquela coisa, tem que desconfiar, porque tem que desconfiar por quê? Porque a gente não desconfia da indústria farmacêutica e com razão, por isso que hoje em dia a gente tem tanta regulamentação e não existe o lobby do cigarro, do álcool. É tão, é tão forte que existe a indústria da cannabis e muita farmacêutica já ganhando milhões e bilhões. É isso, e a gente tem que estar atento se a ciência está né? nesse ponto, é isso que a gente precisa aprofundar. Qual é o... a repercussão e justamente o que se tem como evidência real da ciência. Muito polêmica, hein, Cláudia? A gente vai ter que voltar mais vezes nesse assunto. Essa é a Cláudia Feitosa Santana, a nossa colunista, trazendo consciência a gente no cotidiano, minha amiga. Um respiro para você, boa semana e até sábado que vem. É saúde que vem. Beijo. Beijo.